Sejam bem-vindos a mais uh, um direto, Digital News 360. Uh, temos aqui alguns destaques das principais notícias. Há sempre imensas notícias, uh, mas fazemos um destaque das principais. Uh, eu gostava também de saber a vossa opinião das notícias que ocorreram, aquelas que acharam mais interessantes. E hoje vou começar também a introduzir um outro tipo de, de não diria de notícia, mas de, de partilha de conhecimento. E então... Aquilo que eu vou passar a partilhar também em todos os lives é um equipamento. Eu vou tirar daqui este título para verem melhor. eu estou a partilhar neste momento o meu a, a, a secretária à a mesa e tenho aqui este equipamento. Este é um, é um equipamento que eu acho que tem um design incrível e eu partilhei uma imagem disto há, há algum tempo atrás toda a gente me perguntou mais sobre este equipamento. Eu estou sempre a experimentar vários tipos de equipamentos relacionados com a área de vídeo, relacionado com a área de tecnologia, que tem impacto no digital, e este decidi experimentar. Algumas experiências correm bem, muitas delas, outras acaba por não ter grande utilidade, e a minha função é precisamente fazer essa análise para vos dar essa opinião e vocês depois poderem utilizar. Então, isto em que é que consiste? Portanto, isto chama-se Skyroam Solis. Uh, este, este modelo é relativamente recente e, tal como podem ver aqui, portanto, este é, uh, é um equipamento para conseguirmos ter 4G em qualquer parte do mundo. Também é um powerbank, o que é curioso. É um powerbank e tem uh, 4G. Uh, a embalagem é espetacular. Só a embalagem uh, vale dinheiro. Isto também tem, também tem impacto, portanto, aqui toda a embalagem uh, traz um bocadinho. Traz aqui um cabo uh, muito bonito, cor de laranja, USB-C e traz aqui um adaptador, eu por acaso ainda nem o tirei, deve ser um adaptador para, para micro USB, está bem fechadinho. Uh, pronto, e vim aqui nesta caixinha, eu vou fechar com muita classe. Agora vamos ver se eu consigo fechar. Ok, cá está. Um, isto é magnético e tudo. Portanto, a caixa é, de facto, incrível. O aparelho em si é este. Eu vou ligá-lo. Ah, é aqui. Estava a carregar no botão errado. Ok. Ele vibra. É engraçado... Uh, Uh, este, eu tenho aqui um outro router, portanto este é o router que eu costumo utilizar 4G, aqui em, em Portugal. Utilizo há vários anos, por acaso já é velhinho e funciona muito bem, tem, para fazer transmissões espetacular. Uh, este router aqui também funciona em Portugal uh, e, e ele vibra e ainda não percebi bem para que é que ele vibra. Uh, o, o material é muito macio, é de muita qualidade, nota-se que é um material de extrema qualidade. Aqui temos assim, o SBC, funciona também como power bank. Ele aqui dentro tem, deixa eu ver se eu consigo abrir, porque isto é muito difícil de abrir. Não sei se estou a abrir, se estou a estragar. Já fez aqui um barulho estranho. Ok, está a mexer. Ok. Não sei se partiu alguma coisa. Pronto, tem aqui duas baterias grandes. Isto parece uma bateria daquelas normais, mas não é. Eu vou-vos mostrar, tenho aqui outra, ora, esperem lá. Eu vou mostrar. Ok, tenho aqui. Portanto, ora vejam bem a diferença. Portanto, Esta é das baterias grandes, as normais Ah. E esta é, é, portanto, é pelo menos o dobro. É pena porque podiam ter este sistema de baterias para se poder utilizar. Estas aqui um dia que percam a validade ou a carga, têm que se comprar, não devem ser caras, provavelmente na Amazon. Seja como for. Uh, vem com, com isto aqui, portanto, não é suposto isto estar a abrir. Eu só abri uma vez para, para as ativar. E agora vou tentar fechar isto. Ok. Acho que fechei. Pronto. E o que é que este aparelho faz? Uh, segundo a promessa deles, eu ainda não experimentei em, em outros países, mas segundo a promessa deles, eu consigo ter internet em, qual, em quase qualquer país do mundo. Não, não podemos dizer que é rigorosamente todo, mas em quase qualquer país do mundo, com este aparelhinho que está aqui. Uh, e isto porquê? Porque ele tem um Aqui a solução tem um SIM virtual. Porque quando vamos a um país, podemos comprar um cartão, colocar no telefone, carregamos, é sempre uma chatice. Ele tem um SIM virtual com cento, acho que quase com 200 países, com 100 e tal países, uh, o que vai funcionar em quase qualquer lado. Eu confesso que aquilo que me estimulou em comprar isto foi o facto de eles dizer que têm internet limitada. E, de certa forma, é verdade, mas tem que haver aqui um mas. Um e o mas é que é limitado até a um determinado plafond. Uh, penso que é uh, 1 giga ou 4 gigas, já não lembro bem, estava a tentar ver aqui. Mas tem, tem, um, tem, tem um plafond de tráfego que não é assim muito, muito grande. E como essa informação não estava clara, Vou passar aqui outra vez para o plano de cima. Portanto, ele veio aqui com um postalzinho, muito bonitinho. E depois, portanto, eu comprei um pack com esta bolsinha. Vem aqui com a bolsa para colocar o cabo, etc. E já com um 40 dólares de, de passe. Portanto, estes 40 dólares dão me para 5 dias. Portanto, isto dá 8 dólares por dia. Portanto, paga-se um dia, carrega-se um dia. Portanto, ele já vem com isto. Isto aqui um código, ok? Uh, já vem com isto e significa que custa 8 dólares um dia. Durante o dia podem usar a internet que quiserem. A limitação, a limitação disto é que ela de facto é ilimitada. A 4G de facto tem um plafond para poderem utilizar. A partir do momento que utilizam esse plafond, uh, baixa a velocidade e continuam a utilizar. Por exemplo, para ver e-mails serve perfeitamente, ou para ir às redes sociais serve perfeitamente. A minha ideia seria para poder fazer transmissões em direto em qualquer lado, seja em Portugal ou fora do país, poder fazer transmissões em direto com isto. De facto posso, mas se gastar o plafon dá-me para uma transmissão apenas, depois então para isso já não dá. Mas para fins profissionais, para redes sociais, para e-mail, é uma, é uma boa aposta. São 8 euros para um dia, se calhar se comprarem uh, no hotel ou já em vários sítios, lembro-me uma vez que comprei em cabo verde, custou-me 20 e tal euros um dia, portanto um absurdo. Aqui é muito mais barato e é ilimitado, ainda que a velocidade mais baixa. Portanto, este é um dispositivo muito interessante, bastante bonito, de muita qualidade, o preço dele, portanto, no site dele, isto na altura comprei numa promoção, mas deve, deve andar à volta dos cento e tal euros, portanto, um preço de um router sem fios, portanto, o preço não é proibitivo, é um preço normal. E depois, está, compram só quando precisarem, uh, passos para um dia e utilizam. Portanto, é este o Sky Rome Solis. Portanto, para quem viaja bastante... Uh, para Portugal uh, não é uma boa ideia, porque para Portugal mais vale utilizar um router como estes perfeitamente, mas para quem viaja bastante é interessante. Uh, se for uh, na Europa, uh, também se calhar, dependendo dos, dos planos que tem a sua operadora do, do roaming, pode compensar mais. Portanto, aqui é interessa mais fora da Europa. É este o dispositivo que eu vos queria mostrar. O que é que vocês acham deste dispositivo? Seriam capazes de utilizar ou têm interesse em utilizá-lo para, para a vossa atividade? Bem, fica então, este é um dos equipamentos, em todos os lives vou mostrar um equipamento que faça, que faça funcionalidades interessantes relacionadas aqui com o nosso live. Muito bem, posto isto, então vamos aqui a uma das principais novidades no Facebook. E uma das principais novidades é uma notícia que saiu há poucos dias, dia 18, em que... Todo o tipo de publicações em que estimulem de uma forma, eh, diríamos, enganosa, talvez, ou não, não honesta em termos de, de conteúdo, seja para responder, para reagir, para partilhar, eh, vão ser penalizados. E ainda bem, e tarda esta medida eh, do Facebook. Eh, aqui estamos a falar de, de comentar, Comment yes if you, if you love rock as much as I do. Eh, portanto, não faz muito sentido este tipo de, de, de conteúdos. Tal como o clickbait, o Facebook passou a penalizar, portanto, ele agora também passa a penalizar nos próprios conteúdos dentro do Facebook. Eu acho que no Facebook há interação, ela tem que, deve haver interação quando essa interação faz sentido. Portanto, estar a haver interação só para ter algoritmo acaba por ser artificial e o Facebook acaba por penalizar isso mesmo. Depois temos aqui uma, aqui são uma série de atualizações. Um, algumas delas têm a ver até com a própria monetização do vídeo, mas também têm a ver com uh, os vídeos que são pesquisados no, no Facebook, e daí também que agora é obrigatório darmos um nome a um vídeo no Facebook, e os vídeos que são mais pesquisados, que as pessoas voltam a vê-lo, vão ter mais cuidado no algoritmo. Como é natural, isso demonstra que o vídeo é bastante interessante, e por isso que dá mais prioridade. Aqui uh, faço uma referência para a importância da publicação de vídeos, e aqui reforço que não precisamos de meios profissionais para o fazer, há muitas formas de se fazer vídeo, mas uh, as empresas ainda não estão no vídeo, uh, ainda há muito trabalho a fazer, e nós já estamos na parte de otimização dos vídeos mais pesquisados, portanto já pressupõem que há aqui um trabalho de vídeo de fundo. Portanto, tanto a utilização de vídeo como a, como a utilização de transmissões em direto, seja como esta ou, ou transmissão com o smartphone uh, são sem dúvida um, apostas importantes em conteúdos. Uma outra novidade, Data Datalay, data data data data App Google para a economia de dados móveis, é assim que a Google mostra. Esta é uma aplicação muito simples da Google. Aliás, a Google tem lançado uh, várias aplicações. Esta mais uma, lançou já, talvez já há duas semanas, e permite poupar dados. Portanto, ao instalar esta aplicação, eu consigo ver quais são as aplicações que me consomem mais dados, posso reduzir o consumo de dados móveis em 4G, ele mostra também redes Wi-Fi próximas e o rating que essas redes têm, e por isso, de uma forma muito simples, eu consigo economizar os dados. Quem tem planos de 4G, assim consegue poupar. Já que também a instalar. De facto, a aplicação é muito simples de utilizar. Uma grande novidade é o Magic Leap. O Magic Leap é um projeto que já há vários anos tem vindo a falar sobre ele. Já talvez há 3 anos. E este projeto consiste essencialmente nos óculos de AR, Realidade Aumentada, mas também chamada, chamada Mixed Reality, um pouco como faz os óculos da Microsoft, Hololens. E está um conceito muito interessante, aliás, em 2017 houve avanços, bastantes avanços, tanto em AR como em VR. O site está incrível, portanto, eu estou a fazer zoom out com, com o Rato. Se fizer zoom in, entro aqui neste, neste mundo, o que demonstra muito bem o que é que ele faz. Os óculos até são engraçados. Estava aqui, eu tava, eu tava a tentar, não sei qual é a vossa opinião, se gostam ou se não gostam dos óculos. Eu gosto mais dos óculos da Microsoft, all all hands, tem um aspecto muito mais tech. Aqui tem um aspecto estranho, um mix de geek uh, e de normal talvez. Não sei se é aqui a designação certa. Uh, não sei se me sentiria muito confortável andar com estes óculos. Com os da Microsoft, sentiria-me com estes. Tenho dúvidas. Uh, mas tem, tem um, aspecto, um aspecto engraçado. Portanto, aqui temos portanto, os óculos, eles são autónomos e é esta, é esta a transição que se está a fazer neste momento, no, no, especialmente no, no VR. Então, uh, este é um, um microcomputador que se coloca no, no bolso, ele está aqui com um clipe no bolso e que, segundo eles, tem tanta capacidade de processamento gráfico como um Macbook Pro ou um Alienware, que é um computador, são máquinas para jogos. Uh, portanto, este tipo de tecnologia requer muita capacidade de computação. Uh, tal, por exemplo, como os óculos uh, Rift, de, do Facebook, que requer ligar a um computador uh, muito potente para eles conseguirem funcionar. E essa ainda é uma das barreiras. Uh, para além de funcionar só com, com Windows, os óculos Rift uh, têm que ser computadores bastante potentes. E, portanto, o que eles lançaram é um equipamento Mixed Reality em que ele é totalmente autónomo. Resta saber o preço, que ainda não se sabe, mas parece-me estar aqui um projeto bem conseguido, será um passo importante para, para o Mixed Reality. Haverá outros passos que vão ser dados, o Facebook também deu este ano lançando os óculos Go, que também é um equipamento 100% autónomo, mas de VR. Estes aqui são de AR e Mixed Reality. Portanto, são coisas diferentes. Isto confunde-se um bocado. Um, mas são coisas diferentes. Portanto, aqui permite-nos estar a ver o mundo real e existem camadas de informação, como vemos aqui, camadas de informação digital que aparecem. Eles dão o exemplo, por exemplo, tem aqui uma mesa e estas estes bonecos todos. O que estes óculos fazem é que eu posso, posso criar este ambiente virtual, este ambiente digital uh, e depois eu saio deste sítio, deste, deste desta parte da casa ou do escritório. Quando eu volto, estão lá as coisas na mesma, com os óculos, claro, tem que os ter. Ele memoriza onde é que estão, onde é que está a interação. Como, por exemplo, eu podia criar uma televisão virtual com o Netflix na parede, onde não existe uma televisão. Estou a ver com aqueles óculos, saio, volto a entrar, está lá a televisão. Portanto, não tenho que comprar uma televisão para ver televisão. É por aqui que irá evoluir este tipo de tecnologia. Podem deixar aqui o vosso e-mail para saber mais, já o fiz. E, portanto, temos aqui os óculos, o computador, é um computador realmente bastante pequeno, uh, a autonomia certamente não será muito grande, e temos o controlador. Parece-me estar aqui uma coisa interessante, resta saber como é que isto vai funcionar e quanto é que isto vai custar. Não será certamente barato. Magic clip, Isto já se falava há muito tempo, finalmente, uh, está cá fora. O site está fantástico. Muito, muito bom. Por fim, uh, gostaria de uh, mostrar-vos aqui uma lista que está no site do Peopleware eu achei curioso, que são os melhores conteúdos da Play Store, então vou fazer aqui zoom, uh, Play Store, Estados Unidos, claro, temos aqui as aplicações mais populares em 2017, Photo Editor, Beauty Camera e Photo Filters, eu penso que esta é aquela aplicação que vemos muita publicidade no Instagram, What The Forecast, Boomerang, Boomerang do, do Instagram, Top Buzz Video, Viral Videos Funny, Yarn, Chat Fiction, Jogos mais populares em 2017, Super Mario Run, Bubble, Magic, Cat, Bald, músicas mais populares, Shape of You, uh, filmes mais populares, Rogue One, Star Wars, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy. E depois as séries mais populares, Game of Thrones, uh, podem não acreditar, eu nunca vi Game of Thrones, nem tenho curiosidade de ver, por acaso, é um fenómeno. Uh, que eu não percebo, porque é que está a gente a ver Game of Thrones. Se calhar se eu começasse a ver, iria perceber, provavelmente. Depois, o uh, que é que temos aqui? Walking Dead. Ok. Doctor Who. Livros mais populares. Estranho não estar aqui o livro marketing digital 360, nos Estados Unidos. Como é que é possível? Temos aqui uh, Real Player. Ok. Não conheço nenhum livro. Ok. Subtart of... Portanto, não, naturalmente não são livros técnicos. Os livros técnicos nunca ficam no top vendas. Devem ser romances ou similar. E, portanto, estas eram as novidades que eu vos queria uh, trazer uh, esta semana. Uh, é um resumo das principais notícias, também de equipamento, de tecnologia, que vamos trazendo aqui para vocês verem. Deixem comentários também de outro tipo de equipamentos ou de assuntos que vocês queiram ver tratados aqui no nosso live. Para a semana nos voltamos a ver. Até lá.